Matheus, você é um buziano nato, né? Sim. Filho da dona Sônia, uma das buzianas mais antigas aqui do centro. Né? É, o pessoal fala, né? a gente argumenta na realidade em defesa do buziano, na realidade eu nasci em Cabo Frio, quando minha mãe me teve a gente já tinha uma certa condição e minha mãe foi, foi me ter em Cabo Frio. Então não é filho de parteira, é, né? É, eu não sou filho de parteira, nasci numa clínica em Cabo Frio. Mas assim, todo mundo que nasceu em Búzios, na época que pertencia a Cabo Frio, todo mundo chamava de, de Cabo Frense, mas bom, teve gente que nasceu realmente aqui, de, na mão de parteira. E você hoje, você é orientador de trilhas, programa trilhas pela cidade? É, hoje eu organizo trilha, me identifico muito com essa parte da, da vegetação, da fauna, flora, é... Minha família, além de, de pescar, também na, naquele período também caçava. Então tinha muita familiaridade. Aprenderam a armar laço, aquela coisa de pegar passarinho. Consumia mesmo para consumo próprio. Mesmo. E eu, eu aprendi muito da mata, das trilhas, eu conheci muita trilha com meu pai, trilha de pesqueiro, trilha para chegar em jabuticabeira. Eu sei onde tem muita jabuticabeira ainda hoje. Algumas já foram ocupadas, hoje tem construções sobre lugares onde haviam. Já mas ainda tem bastante, graças a Deus. E pitangueira, uma das plantas típicas aqui, né? É, pitangueira, a gente tinha muito aqui, o pessoal do centro é muito onde hoje, hoje fica a escola o Paulo Freire, né? Que tem aquele poço. A gente ia lá nas pitangueiras do poço da bomba. Inclusive, as lavadeiras usavam as pitangueiras para estender os lençóis em cima das pitangueiras para botar para secar na grama e nas pitangueiras, né? Essas pitangueiras eu conheci, colhi muita pitanga lá. A gente era criança, ia para lá brincar naquela área lá, era muito gostoso. Tinha lagoa da ferradura, era muito bom. E sim, em que ano? Olha, eu tinha, entre meus 5 e 12 anos, eu ia muito lá. Era um lugar que a gente tinha... Assim, uma década criança, de 80, 90? É, por aí. Era muito gostoso. Era um lugar que a gente sentia um escoteiro, né? A gente acampava, fazia fogueira, era muito bom, muito bom mesmo. E os turistas atrapalhavam vocês ou não? Naquela época, a minha rua ainda era de terra e o movimento era fraco durante a baixa temporada. Tinha um verãozão que sempre dava muito movimento e atrapalhava o nosso futebolzinho na nossa rua, né? Peladinho, que a gente chamava de furinguinho na época. E era, era legal, era muito divertido. Passava, de vez em quando passava um carro, né quando não tinha tanto movimento turista, passava um carro atrapalhava um pouquinho, mas no verão a gente quase não podia jogar até que asfaltou, hoje em dia a gente não joga mais, nem as crianças já das novas gerações também já não brincam mais. Matheus, nós estamos aqui na Praça, é praça da Praia dos Ossos. Praça dos Ossos, Osso, ponto histórico da cidade. Por quê? É, segundo conto dos historiadores, foi o primeiro bairro né, onde surgiram os pescadores das baleias, as primeiras canoas. Meu tio estava me contando um detalhe muito interessante, que era daqui que saíam as canoas de alguns pescadores, para pescar na rasa, onde o pesqueiro que tem hoje na, na, na, para fora do, da ponta do Pai Vitória, ainda é utilizado pelos quilombolas hoje, mas era um pesqueiro tradicional de toda a comunidade, tanto dos quilombolas quanto da população caiçara aqui, da, dos ossos e armação e centro. Disseram que aqui foi, tinha o um aldeamento também dos índios, né? É, dizem que existem duas versões né, que se contam, ou seja, se especula que houve um massacre de índios aqui, eles foram encurralados nessa praia e alvejados. E uh, a matança da baleia, na né? desossa das baleias, para tirar a gordura. Né? Então, não se sabe ao certo qual é o motivo do nome, Praia dos Ossos, mas que se chamava antes Praia dos Marimbondos. Né? Inicialmente se chamava Praia dos Marimbondos, inclusive tem documentos falando sobre a praia é, chamada de... Dos e o, como, qual foi a história que você ouviu de um cliente teu das trilhas? É, eu tava na trilha, a, a filha de um proprietário aqui de uma pousada, eles são franceses. E ela foi fazer trilha comigo, eu comecei a contar sobre a, a proximidade que minha mãe tinha com o Brigitte Bardot, com o Denis Albanese, né? E aí elas, elas, eles foram contando, a gente fui falando das baleias e tal, e ele falou que ele tinha uma pousada aqui, quando ele movimentou terra ali para fazer alguma coisa, uma cisterna, ele encontrou uma estrutura que ele acredita ser desse período, né? a estrutura que tinha aqui da Armação das Baleias aqui na Praia dos Ossos. Então achei muito interessante é... e fiquei intrigado, deu vontade de viver, mas ele falou, não, já tem, já tem uma construção em cima, mas tudo bem. É, mas a gente sabe, a gente sabe que tem esses vestígios aqui, a gente sabe dessa história, inclusive quando Dá uma ressaca ainda, encalha muito, muito osso de baleia, muita costela de baleia aqui. A gente encontra algumas também na Praia do Canto. Eles desossavam em todos os lugares, depois trazia para onde tinha que trazer. É, colocava dentro de tachos. Né? Acho, acredito que tinha todo um, toda uma estrutura para isso. Né? Matheus, teu nome completo? Matheus Santos da Silva. Posso usar então a entrevista na internet? Com certeza, fica à vontade. Obrigado. O Raul tá tudo, tá tudo em casa. <risos>